A idade ideal para iniciar atividades em que a criança reconta uma história trabalhada em sala é quando a criança começa a se comunicar pela fala. Logo, se na sua turma existem crianças que repetem palavras e identificam personagens em uma história, você já pode, mesmo que seja num berçário, preparar uma aula em que exista a possibilidade das crianças falarem e elaborarem um reconto de uma história que você está lendo. Você pode organizar essa prática por alguns dias, de modo a repetir a leitura da história, colocando novos elementos e brincadeiras associadas àquilo que está sendo visto pelas crianças. Vamos ao passo a passo. Primeiro, escolha um livro com uma história conhecida ou muito interessante. O livro deve apresentar elementos que causem interesse e curiosidade às crianças. Segundo passo, conte a história para a criança sem interrupções. Simplesmente leia o livro tal como ele foi escrito. Esse é o momento de apresentar a história para as crianças. Por isso, o professor deve seguir literalmente o que está escrito. Terceiro passo. O que pode ser feito no dia seguinte, após a primeira vez que você apresentou a história para as crianças? Você relê a história com as crianças, permitindo que elas façam observações das imagens e façam intervenções e comentários. Quando a gente fala da primeira infância, nós temos que fazer perguntas Deste modo, a criança vai poder expressar a oralidade dela e aquilo que ela já sabe e consegue repetir sobre o livro que ela leu. E esse é o modo pelo qual você vai fazer o reconto com crianças pequenas. Quarto passo. E aí, com crianças maiores, vocês vão trabalhar sobre representar esse livro e dessa vez elas vão poder participar de novo, observando imagens, falando sobre as impressões dela, daquilo que elas estão entendendo da história. Além disso, você também vai propor à criança que ela faça um desenho referente àquilo que elas ouviram e entenderam do que foi, do que foi lido. Por último, elas vão observar as imagens presentes no livro e recontar a história que você está trabalhando por alguns dias. Enquanto as crianças recontam a história, você ou grava ou anota o que está sendo dito. Caso seja possível, você pode produzir um reconto com as imagens desenhadas pelas crianças. E aí você pode fazer uma referência direta ou remontar um livro que seja feito pelos seus alunos. Isso faz a criança se identificar com a produção e com o livro que está sendo lido. Mais do que ler livro para as crianças, é preciso promover espaços para que ela reconte as histórias que ela está entendendo. Isso é fundamental para o desenvolvimento de habilidades e a capacidade de entender o que as palavras dizem. Quer saber mais sobre literatura, alfabetização e letramento na educação infantil? Escreve aqui embaixo um comentário ou uma pergunta. E se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana temos ofertas diferentes de formação de professores na educação infantil. Confere aqui a promoção dessa semana. Siga também a nossa página do Facebook e o nosso Instagram. Todos os links estão na descrição. Junte-se a nós e qualquer dúvida, nossa equipe está à sua disposição. Até o próximo vídeo. Ênfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br